Olá, olá, olá, olá. Beleza? o Vilena ao vivo aqui. Tudo bem? Bom, bom, deixa eu perguntar para você. Estão tá me ouvindo direitinho aí? Tá ok? Som, como é que tá? De 0 a 10, lá. Beleza, beleza, tranquilo. Então, devido a muitos, muitos telefonemas, muitos e-mails, muito WhatsApp aqui, né, eu resolvi fazer esse Hangout para tirar. Para mostrar, nem é para tirar, para mostrar para você ao vivo aqui que realmente o produto chega, o produto vai até a sua casa, tá certo? O código de rastreamento, muita gente tem dúvidas sobre o código de rastreamento. Ah, eu não recebi o código. O código de rastreamento chega na sua casa, ok? Então é isso aí, eu estou gravando esse Hangout justamente para isso. Eu sou o Eliomar Vilhena e se você não é inscrito no meu canal, primeiramente inscreva-se para você receber toda semana um vídeo novo, informações sobre o nosso produto, tá? As... Inscreva-se no canal e ative o sininho, o sininho lá para você receber as notificações do nosso novo vídeo, ok? Então eu vou mostrar para você aqui ao vivo que realmente o código de rastreamento chega no seu e-mail, você vai fazer o acompanhamento do seu produto e o produto chega na sua casa. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu recebi, aqui eu fiz uma venda para um uma pessoa que viu meu vídeo, né, e realizou a venda. Eu eu o nome dele aqui, né, por, por segurança, tá certo? Mas eu tenho aqui as informações né? a, a Monetize mandou um obrigado pela compra a compra foi feita no dia 23 de 5 tá certo É o produto que ele fez, que ele comprou no dia 23 de 5 caso você tenha alguma outra dúvida a respeito do, do, da, nossa, da nossa empresa aqui também tem o, o... Opa, deixa eu voltar aqui Aqui tem o e-mail, né, se você quiser tirar alguma dúvida a respeito, aqui tem o um e-mail, tá certo? Então, como eu estava falando, a compra foi feita no dia 23 do 5 de 2018, tá certo? Logo em seguida, foi é, enviado um e-mail, tá certo? Mostrando aqui é, o código, para ele entrar aqui, para ele receber o código de rastreamento do produto, tá certo? Aqui também eu marquei um e-mail, que é muito importante, se a pessoa tiver alguma dúvida, muita gente me pergunta qual e-mail, qual e-mail, pode mandar para a Edileuza aqui, que ela responde para você, ok? Então, foi, foi, ele recebeu esse código aqui é, no dia 4 de junho, então deixa eu voltar aqui para mostrar para você, ele fez a, a compra no dia 23 do 5 maio, né 25 de maio, e no dia 4 de junho, é, ele recebeu o link para do código de ele fazer, para ele pegar o código de rastreamento. Tá? Aí você fica aí perguntando: ah, mas não demorou muito? Demora muito. Faça as contas, dá uns 10, 11 dias ainda, mais ou menos. Tá? Devido a muito, muito, mas muito pedido. Você não tem noção, pessoal. Você não tem noção. Devido a muito pedido, muitos pedidos mesmo, está demorando um pouquinho além do tempo. Um pouquinho mais, olha, 10, 10, 11 dias ele recebeu o código, tá? Para ele fazer o rastreamento, mas já vou mostrar para você. Então, o que eu queria falar para você é isso. Tenha paciência, tenha calma, que vai chegar o código no seu e-mail. Devido a muito pedido, mas muito pedido mesmo, pessoal. Muito, não é só eu que estou vendendo, não. Tem muitas pessoas vendendo esse produto. Devido a muito pedido, né? Demorou 10 dias para ele receber o código. Tá certo? Certo? Então ele recebeu o código é aqui, código, link de rastreamento de da transportadora. Então aqui está, você clica nesse link aqui, você vai ser direcionado ao rastreamento. Mas aqui já dá uma prévia. Aqui abaixo já tem uma prévia aqui, olha. No dia 4, dia 5, em processo de coleta, no dia 6, recibo de centro de distribuição, 7, tal, tal, tal, e acessivamente. Então, você recebeu o código, você vai você direciona, clicou no link, você vai ser direcionado à empresa Total Express que está vai fazer a entrega para você na sua casa, tá certo? Aqui ela dá os números aqui do código, nota fiscal, pedido, pedido, ok? E aqui você faz o acompanhamento. Dia 4 do 6, encaminhamento para o centro de distribuição. Dia 5 do 6, né, Em processo de coleta. Dia 6 do 6, recebido no centro de distribuição. Dia 6 do 6 mesmo, mesmo dia, transferência para, né? Dia 7, recebido no centro de distribuição Teresópolis, lá na cidade da pessoa, já. Dia 7, separado para o roteiro de entrega. Olha aí, pessoal, dia 7. Dia 12, processo de entrega. Ou seja, dia 12 saiu para entregar o produto na casa casa da pessoa, lá na casa, a Total Express se, é, se dispõe a entregar no local, se você tem que, lógico, colocar o local certo, direitinho, o CEP, endereço correto, ok? Então, se a gente for analisar, deixa eu voltar aqui, a pessoa fez o pedido dia 23 e dia 12, é, ela recebeu o produto na casa dela, processo de entrega, no dia 12 aqui, tá? Então, só conferir aí, se é bom de conta, passa as contas, dia 12, já foi a entrega e dia 23 foi o pedido, ela pediu, fez efetuou o pagamento, no dia 23. Então, vamos fazer as contas, 12 dias, com mais 23, 7 dias, 19 dias, menos de 20 dias, né? Menos de 20 dias chegou. Isso depende muito, pessoal, muito, muito do local de onde você mora. Sabe que o Brasil é muito grande. Então, dependendo do local onde você mora, tá? O pedido chega até mais rápido. Mas se você morar norte, por exemplo, pode demorar um pouquinho mais. Tá certo? Então, é isso aí que eu queria falar para você, né? Que o produto chega, o produto está chegando na sua casa, na sua residência. Tá? Basta ter paciência, tranquilidade que você vai receber o produto na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho tá, meu zap aqui embaixo, você pode entrar em contato direto comigo. Se você quiser perguntar alguma coisa, só me adicionar, não me, me perguntar no zap. Tá? Se você quiser realizar a compra do produto, pode comprar sem produto, sem, sem problema. Sem medo, eu vou deixar um link também abaixo desse vídeo, onde você pode clicar, o link oficial da empresa, não compre em qualquer local, compre no link oficial. Então, vou deixar o um link oficial da empresa aqui abaixo, você acessa, você pode fazer a compra sem medo, pessoal, beleza? Tranquilo, isso eu garanto para você, ok? Não esqueça, inscreva-se no meu canal para você receber os vídeos toda a semana, tá certo? Um abraço, fique com Deus, eu te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.